Oi, meu nome é Tula Xioteles. eu fui desafiada pela minha amiga Tereza Williamson na campanha Apoie um Catador, sobre a consciência do lixo e sobre a importância dos, dos catadores. Aqui no Brasil, 90% da reciclagem é feita por eles. Eu descobri que há várias maneiras de apoiar um catador... É, não é só doando dinheiro, tem outras maneiras. Então entra na campanha, hashtag, apoia um Catador, para você aprender como é que você pode fazer para ajudar os catadores. Eles são primordiais. É, eu vou mostrar meu lixo aqui, na verdade não é o lixo, é um material reciclável, eu tenho a sorte, o privilégio, o caminhão da Colourbe passa na rua de cima, então eu coloco tudo limpinho é, dentro de um saco plástico transparente na rua de cima. É, eu também comecei a compostar o meu lixo, aprendi que pode compostar sem minhoca, é mais prático na minha opinião, e você pode colocar mais coisas do que você pode botar quando é ok Então eu coloco aqui e estou compostando. Estou reaproveitando alimentos, a casca dos cítricos, eu ralo, coloco no congelador e uso em várias receitas. É, as cascas de legumes, fiapo da couve, a tampa do tomate, congelo, cozinho, uso esse caldo coado, é, em várias receitas, no feijão, na sopa, é muito nutritivo Aprendi a fazer farinha da casca do abacate, que é gostoso é, Uso um pouquinho na minha alimentação e é um super alimento Tem 70% mais nutrientes do que o próprio abacate é, Comecei a plantar uma hortinha, então assim, olha Já tenho o meu hortelão, por exemplo, várias outras ervas Quero plantar punk, os produtos de higiene e limpeza, uma parte eu compro da família Freitas por um preço excelente, produtos ecológicos que não agridem o meio ambiente, eles moram em Manguinhos, é uma família maravilhosa é, Uma parte eu também faço, comecei a fazer por exemplo o desinfetante da casca do limão é, Tanto a família Freitas quanto os que eu faço são embalagens reaproveitadas, elas não vão para o lixo, eu estou aproveitando essas embalagens é, eu embalo os meus alimentos em tecido de cera, então eu não uso mais nem plástico filme, nem papel alumínio E legumes, verduras também embalo em panos de algodão umedecidos E é, as verduras inclusive duram bastante na geladeira fazendo assim é, Eu agora desafio minha amiga Thalita, minha amiga é, Maribel e a Edivânia que me ensinou essa maravilha que é o pó da casca do caroço do abacate, uma parte vai para compostagem e outra parte é um alimento maravilhoso.